Olá, seja bem-vindo novamente. Hoje estamos aqui para passar uma dica é, de, sobre desempeno de tábuas, réguas como essa aqui. A gente tá aqui preparando madeira para montar algumas janelas. É, essas dicas servem para quem vai desempenar qualquer tipo de tábua, é, ou que seja para porta, para janela. Mas no nosso caso aqui hoje a gente vai estar tá trabalhando com janelas. Então eu tenho aqui réguas, né, sarrafos de 1 metro, 1 metro e 10 em média. Em média 11, 12 centímetros de largura. É, espessura em torno de 2,5. E a gente precisa montar janelas. Eu vou colocar foto aí no cantinho. Janelas e portas que a gente faz nesse estilo aqui. E a gente precisa, logicamente... De, dessa madeira está bem, bem certinho aqui para a gente poder fazer a, a porta, né? montar a porta ripadinho, nesse sentido aqui. É, como vocês podem ver, tem uma fresta aqui no meio. Isso porque ela não está certinho. Certo, pessoal? Então aqui, eu vou trazer, trazer hoje é, uma dica um pouquinho diferente e uma que é normal de, do pessoal fazer. Que é desempenhar isso daqui na na plana desempenadeira, no desempenho, né? O nosso desempenho aqui de bancada, daqui a pouco é de, de ferro fundido, bem antiguinho. Daqui a pouco a gente vai lá nele e vocês vão ver. Então o que acontece, pessoal? Nossa madeirinha não está muito ruim, mas, mas é, tá empenhada, um pouquinho empenhada. É, eu já peço de início que quem puder nos apoiar no vídeo, no, no, no canal, né? Dando like aí no vídeo, se inscrever aí a gente sempre fazendo os vídeos aí, toda semana é, dentro da, das possibilidades a gente está fazendo toda semana é, são vídeos simples mas de dica aí que vai facilitar o dia a dia do pessoal aí bom pessoal, então vou escolher essas duas, essas duas pecinhas aqui é, e a gente vai fazer primeiro ali na, na plane, né depois a gente vai fazer lá na serra circular a gente vai desempenar essa peça na serra circular vou dar uma dica aqui que muito simples acesso circular de bancada quase todo mundo tem e um um acessório que eu vou mostrar daqui a pouquinho também muito barato e que vai ajudar beleza então bora lá para a plana que a gente vai fazer a primeira passada lá e desempenhar na plana que é a mais comum bom pessoal tá aqui nossa maquininha uma maquininha pequena um metro por 18 se eu não me engano de largura mas é uma maquininha antiga né como disse sonho de consumo de muita gente não uma pequena como essa, mas as grandes, né? Uma pequena, é, sim, é, é fácil. Bom, selecionei aqui na nossa madeira lá duas peças que estão com algum empeno que a gente precisa trabalhar nelas. Certo, pessoal? Vamos trabalhar, escolher essa aqui para a gente trabalhar na plana aqui. Para mostrar para vocês que ela está empenada, eu vou usar o nosso acessório aqui, que eu, além da, da mesa a mesa da serra que já mostra que ela está empenada, vou usar um acessório aqui, ó barato, simples, que você encontra aí, até no depósito de material de construção. Uma régua de pedreiro, de alumínio Claro, quando você adquirir, tem que ter cuidado com ela, não deixar cair. Tem que ter muito cuidado com esse material na oficina para você poder ter ela como base. Vocês podem ver que ela está empenada aqui, ó. aqui tem uma fresta. Aqui, certo? A gente vai trabalhar nessa maquininha aqui, vai deixar, vai deixar essa, essa peça aí alinhadinha no jeito de montar uma janela. Então vamos lá, pessoal. Então tá empenado aqui, né? Dos dois lados, provavelmente. Então a gente vai alinhar essa face aqui, ok? Então vamos lá. Pessoal, a máquina é boa, viu? Apesar da peça ser pequena, mas a máquina também é pequena. Vocês podem reparar que zerou aquela diferença. Certo? Então, bem simples de fazer, é Rápido. Então essa face aqui já está pronta para pronta ser montada. Depois desse passo, normalmente a gente leva essa peça na serra circular para gabaritar ela, para ela ficar com a mesma medida, uma ponta na outra ponta. Mas isso é, é outra história. Nosso assunto aqui é acertar esse lado. Deixar um lado pronto para ser trabalhado. Certo, pessoal? É, lembrando que cuidado com essa máquina. Quem tem sabe, não precisa do alertar. Ela é perigosa, tem que ter uma tensão danada com a mão aqui Essa máquina minha não possui protetor É uma máquina mais antiga é... Não procurei também saber se tem como adaptar Até vou procurar porque é perigosa É uma máquina pequenininha assim, mas que causa um estrago muito grande Certo pessoal? Então vamos partir lá para a gente alinhar a outra peça Que eu selecionei já vou fazer uma demonstração com ela aqui, que ela tem um empenho. Novamente. Acho que é do outro lado. Olha lá, pessoal. Aqui, ó. Vocês podem ver que ela, ela não está certa. Ela tem diferenças aqui e também lá. A gente vai trabalhar com essa peça, com essa, com essa peça aqui lá na serra circular. Vamos ver do outro lado. Do outro lado ela não está tão ruim, mas também tem uma frestazinha no meio aqui. Certo, pessoal? Aproveitando o gancho, falando de fresta no meio, lá na serra eu vou explicar para vocês um detalhe. Lá já tem uma régua dessa aqui previamente instalada, nessa posição. E a dica é essa, pessoal. Lá na serra circular, você vai entrar com esse lado aqui apoiado na régua de alumínio E não esse lado. Vou repetir aqui para vocês entenderem. Vocês podem reparar que a folga, que a diferença que existe, é no meio. Nessa peça. Ela está abaulada para cima. Então, esse lado que está abaulado para cima... É que vai entrar do lado do disco O disco vai trabalhar, vai retificar esse lado Certo? E não esse outro lado aqui Que está com um colo no meio, né? A grosso modo, aqui na minha região, a gente fala colo é, Por quê? É, que deve ser trabalhado desse jeito Para que a peça apoie as pontas Ela apoiando as pontas, ela vai trabalhar no batente da régua lá é, vamos dizer, ela vai passar toda apoiada e vai retificar a parte de baixo. No caso, que é o, o, o abaulado para, que ficou para cima, no, que eu expliquei anteriormente. É, vamos passar lá para a serra e lá eu vou explicar melhor. Bom pessoal, então chegamos aqui na serra. Como eu mostrei anteriormente, o acessório é muito simples. Nada mais é que a gente está aumentando o tamanho dessa guia aqui, certo? é para quem usa muito, para quem usa muito dá até para fazer um gabarito para estar tá prendendo aqui na guia, certo? é como eu uso pouco, então eu uso assim mesmo meio que no improviso, é mas funciona muito bem. É, aqui eu já deixei regulado a distância do disco para o batente aqui, já deixei regulado na, na espessura é, da madeira que eu vou cortar A dica importante é a seguinte Você tem que possuir uma régua Que seja o dobro do tamanho da peça que você vai cortar Por quê? Porque essa peça ela tem que ter, é, começar o corte E terminar o corte toda apoiada aqui na peça de alumínio, Para você obter o resultado correto Então o que acontece? Se você vai cortar essa peça que mede 15 um m Certo? Se você vai cortar uma peça de 15 m, você precisa de uma régua de alumínio de 2,10 m, 2,15 m no mínimo. Para você estar tá fazendo um trabalho satisfatório. Ok? Aqui a nossa já está devidamente instalada. É, regulada para a largura da, da madeira que nós vamos alinhar. Então a gente vai fazer aqui. Só lembrando, pessoal, agora para vocês entenderem. É, eu citei o lado que a gente deve entrar com essa madeira é bom que você faça o teste na sua peça antes que as pontas fique, somente as pontas fiquem tocando a peça de alumínio como nesse caso é, o alumínio vai tocar essa parte e essa parte que o defeito está no meio aqui bem aqui então o alumínio vai tocar aqui e aqui, e a peça tem que passar o tempo todo encostada no batente de alumínio. Dessa forma, o disco vai cortar somente a diferença, ou que seja no meio, ou, na, ou em alguma das pontas, é, onde a madeira está com defeito. Certo, pessoal? Vou colocar novamente aqui a régua. Olha só, aqui o defeito dessa madeira é no meio. Como vocês podem ver que ela tem folga nas pontas. É... Então essa parte aqui que vai passar no disco. E essa outra parte aqui, vocês podem notar que o nosso, nossa régua de ilumina, ela encosta muito bem nessa ponta e na outra ponta. Que existe um defeito no meio. Então é esse lado que vai deslizar no batente de ilumina da serra. Ok pessoal? Então nós vamos fazer o corte agora. Para vocês verem de detalhes que funciona. Olha só. Então a gente executou o corte lá, é, como vocês podem ver, pelo, pela sobra que saiu do disco, no finalzinho aqui ele nem, nem sobrou, virou só pó. No início tirou uma lasquinha, ela afinou um pouquinho, então é, nosso trabalho obteve sucesso. Vamos ver aqui então, tirando a prova. Olha só. Que trabalho perfeito. A gente obtendo uma base é, alinhada, basta a gente regular a serra e alinhar do outro lado. Que a gente vai ter os dois lados alinhados. A gente vai. A gente vai passar outra peça, pessoal. E vai alinhar dos dois lados. Aqui, a gente já fez desse lado né? Foi um trabalho excelente é, Estou aqui com outra peça Tem o mesmo defeito aparentemente né? Vamos testar aqui Vocês podem ver que ela não fecha ó. Ela tem aí Uma folga e não fecha A gente vai retificar essa peça aqui e nós vamos tentar fechar essas duas peças para ver se o trabalho vai ficar aprovado. Vamos lá. <risos> Pessoal. Fica Fica um trabalho muito bacana Esquadrejado Vocês podem ver que Praticamente zero a diferença Fica muito bacana Dá para montar umas portas Umas janelas muito bacana Com esse trabalho aqui é... Tá regulando aqui E passando os dois lados é... eu, Depois eu vou montar Pois, aliás, eu vou mostrar um joguinho de janela pré-montado, com as, tudo feito aqui na serra. É, pois eu vou mostrar no, no, mais no final do vídeo aí, o joguinho feito aqui na serra. Para vocês verem que dá para fazer com a serrinha circular, com pouca ferramenta. É, mesmo quem não tem a plana, quem não tem o desempenho, consegue fazer. Tá ok, pessoal? Então, como eu havia falado... Uh... Está aí, ó, a janela já, as peças todas alinhadas, né, pronta para fazer a montagem, né, a gente vai, é, usinar elas, colocar alma, passar tupi ainda, fazer detalhes, vão ser janelas de 60 centímetros, aí, por um metro de comprimento. Aí a gente vai montar e depois fazer o acabamento vai ficar janela com... Na verdade é janela de 1,20m, né? 1,20m por, por 1m de largura. Então são janelas de duas bandeiras. E a gente vai estar tá fazendo a montagem. A gente vai fazer todas as, todas as peças, todas as janelas, passa por esse processo. É, eu fiz montei essa toda aqui na serra circular. Como a gente demonstrou lá. O resultado fica bom. Ó. Fica... Praticamente as emendas ficam bem perfeitinhas. É, são janelas estilo ripado. A gente vai deixar no final e as fotos delas depois de prontas. Janelas e portas ripadas. Estilo rústico. E nas frestas aqui a gente vai passar a tupia. Depois que fica um... Fica aquele friso aqui. É, o cliente quer que deixe ela com frio então esse ajuste aqui para esse tipo de janela, esse tipo de acabamento, está perfeito. É... então, depois eu vou deixar aí a, as fotos das janelas, né? Depois de pronto e, a, e as portas também, você está olhando aí como que fica o nosso trabalho. Tudo feito com maquinário simples, pessoal, e barato. É... se alguém quiser dicas sobre a montagem depois também, pessoal, a gente está à disposição. É, adiantando para vocês, aqui a gente, para fazer a emenda aqui, ó, a gente passa uma fresa, né? É, muita gente faz, fala, me, fresa macho e fêmea, a gente até tem ela aqui, mas a gente usa só a fêmea. A gente abre, a fresa macho aliás, a gente abre um rasgo, né? Abre um rasgo com todas as peças. Então aqui vai rasgo e a gente trabalha com, emendando isso aqui com alma. A gente... Instala uma alma em todas, cola, prensa, deixa colando 24 horas, depois retira, monta as travessinhas aqui e tá pronta a janela. A gente, claro né, faz o acabamento. Pessoal, quem, quem tiver gostado do nosso, do nosso vídeo, tiver aprovado as nossas dicas aí, peço por favor, se puder, deixar o like, ativar o sininho aí. que a gente vai estar tá gravando aí praticamente toda semana um vídeo novo. Está colocando aí no canal para vocês. Se tiver sugestões, perguntas, pode deixar aí no comentário que a gente vai respondendo. Um abraço a todos aí.